4, os planos. Não podemos falar de noções básicas de audiovisual sem falarmos em planos. O plano cinematográfico é pensado em enquadrar diferentes personagens e tem diferentes significados. Vamos a alguns exemplos. Pedro, o que é que fizeste? Está tudo às escuras. Ah, está. Este é o plano geral. Habitualmente serve para caracterizar o um ambiente e apresenta um grande cenário podendo ou não estar em presentes personagens. O plano americano serve para mostrar ações físicas de uma personagem, enquadrando-a pelos joelhos e dando assim um maior protagonismo ao mesmo. O plano médio serve para captar uma interação entre duas ou mais personagens, normalmente usada em diálogos. Neste plano, as personagens são enquadradas da cintura para cima, salientando assim as suas interações. O Grande Plano serve para dar destaque às expressões faciais de uma personagem. Aqui o enquadramento é feito a partir dos ombros da personagem em cena, centrando-se no seu rosto. O Muito Grande Plano é utilizado para salientar expressões e criar uma relação ainda mais próxima com o personagem. Por fim, o Plano promenor, mais utilizado para captar o interesse do espectador, recorrendo a situações de suspense. Imagina-me lá, a abrir. O que é que será que está lá dentro? E quem é que está a abrir? E já agora, onde é que a cena de Observa agora as duas imagens da mesma cena. Consegues ver a diferença? Este é o poder dos ânimos. Vemos no próximo vídeo.